Galera do é, Trabalhar em Casa Ganhando, aqui é o René Ricardo E aí, tudo bem com você? É, então é o seguinte é, Eu sempre, no canal aqui, eu sempre trato de é, marketing digital né, E formas de ganhar dinheiro na internet tá é, Eu tive afastado aí por alguns, alguns meses, né? É, devido a alguns problemas pessoais eu não estava conseguindo gravar tá e eu eu tive aí alguns problemas é, com o meu carro também né? inclusive eu estou até gravando eu estou dentro do carro né porque é, eu geralmente eu gosto de gravar no parque mas o, o parque hoje ele está meio longe e eu não, não estou sem tempo de, de ir até lá então eu resolvi gravar dentro do carro mesmo, né? que é um ambiente legal, um ambiente que dá pra é, ter um som bom e tudo, né? Então é bem legal. Aí é, eu tive alguns problemas e eu tive um problema de é, troca de homocinética, tá? Não sei, você, se você tem carro você vai saber do que eu tô falando, então tá? Uma troca de homocinética, ela, ela, é, ela é até barata, tá? Não vou falar para você que seja cara, tudo, mas ela é até barata. Só que o problema é que ela é muito... Ela é difícil porque é um lugar de difícil acesso, né? Tem que ter macaco, tem que ter é, alguma experiência. E tem que ter também é, ferramentas corretas para fazer a troca desse da almocinética. Da tá? Então, é, eu achei interessante, né? E então eu falei assim, poxa vida, por... eu sempre falo de marketing digital, mas eu nunca vi é, outras, é, outras coisas né, que você também pode ganhar dinheiro, né? E uma das coisas interessantes também é que você pode fazer um curso de mecânica, né? É, porque só para você ter uma ideia, uma troca de homocinética, ela ficou em torno, a, a peça, eu paguei em torno de 60 reais e ele me cobrou, o mecânico, né, me cobrou 80 reais, né? e ainda precisou trocar ainda uns parafusos, algumas coisas lá, que ou seja, o total ficou 100 reais, tá, é um trabalho fácil? Não é, porque você precisa de tempo, equipamento, né, e uma série de coisas, e assim são os outros pormenores do carro, tá, então, é, é um negócio bem interessante, esse negócio de curso de mecânica, tá, e, então, é, é, eu vou, eu vou deixar logo aqui abaixo, o link de um curso de mecânica, tá? Se você quer ficar, quer fazer um curso de mecânica, tal, certo? Que é da fábrica de mecânicos, tá? É, um, é, é exatamente isso, fábrica de mecânicos, tá? Eles têm lá, um curso excelente, né? Com vários módulos, onde você pode aprender muita coisa sobre mecânica, né? Mecânica de carros e mecânica de motos. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre mecânica de motos, tá? Então, se por exemplo, se você conhece ou tem algum conhecimento sobre motor, injeção eletrônica, né, partes mecânicas, rodas, é, motor e motorização, né, cabos, velas. Tudo isso daí você pode aprender como, como ganhar dinheiro é, como um mecânico. Tá? Isso pode ser bastante interessante. Então, eu vou deixar logo aqui abaixo, eu vou deixar o link aqui do curso. Você pode entrar lá. E, e ver, tá? Se você achar interessante né? E vou deixar também o meu, meu WhatsApp, tá? Eu, eu acho legal agora deixar o WhatsApp Para as pessoas se comunicarem Eu vou deixar aqui na tela, certo? É, é só, se quiser entrar em contato Tirar alguma dúvida, né? Sobre o curso, sobre da onde vem Para onde que vai, né? Então tudo isso aí é interessante eu vou deixar meu WhatsApp também E as minhas redes sociais, tá? Que é o, que é o Facebook, né? onde você pode me encontrar na página lá, tá bom? Eu achei interessante e resolvi gravar esse vídeo, certo? Para é, promover, por que não, né? Uma coisa legal aí que você pode ganhar dinheiro, tá? Então é isso aí, eu agradeço mais uma vez a sua audiência e é isso aí, muito obrigado e até mais!